A palavra convence, mas o exemplo é o que arrasta. Você pelo menos já tentou criar o impossível? Despertar a consciência de jovens do ensino público de que eles e elas podem ser protagonistas da sua própria história e do seu próprio sonho. Esse é o objetivo do Crio o Impossível, evento que está acontecendo aqui no Mineral. A Sônia acabou de sair do palco do Crime Impossível Está aqui há 33 anos Tem uma história de amor com o Mineirão uma história de amor com todo o empreendedorismo, né, dona Sônia? A volta do Mineirão com um tropeiro maravilhoso. Dona Sônia, conta pra gente como que a senhora inspirou, com quais palavras a senhora inspirou essa meninada que tá aqui no Mineirão, poder ser protagonista dos próprios sonhos. Eu pedi pra eles, tem que fazer tudo com amor, com carinho, com perseverança. A vida né, que me atropelou, mas eu não deixei, sempre com um sorriso no rosto, sempre... Tendo dignidade e respeito Com o próximo do meu lado Eu cheguei a 22 bares Assim, desse jeito O Thiago foi o primeiro triatleta negro A correr em Kona, né Thiago? Conta pra gente um pouco como que foi essa experiência E além de como que foi essa experiência O que que você trouxe Assim da sua vida de inspiração Pra trazer pra esses jovens De escola pública que estão aí Minha vida sempre foi de desafios E meu sonho sempre foi de viver do esporte E fazer da melhor maneira possível a participação em Kona sempre foi meu foco, porque só de eu para classificar para a eu tinha que estar entre os melhores do mundo. Então meu foco foi ser entre os melhores do mundo e não ser o primeiro negro da história, mas tudo foi se conectando e realmente eu fiz história porque eu quis seguir meus sonhos. Eu acho que o mais importante para todos os 7 mil jovens aqui é que eles têm que seguir os sonhos deles, independente de se parecer que às vezes vai ser muito mais difícil que tá sendo um caminho que tá mais fechado mas cada dificuldade que eles passarem eles vão sair dali mais fortalecidos e mais próximos do sonho deles, igual eu fiz no, durante os últimos 20 anos. Oi, é uma ONG criada por ex-alunos de escolas públicas, e desde cedo a nossa cultura tá so, é sobre despertar protagonismo. No final do ano passado, o Zé Felipe me procurou falando, Gui, eu quero muito falar para aluno de escola pública, e aí eu levei ele para falar para alguns, mas ele falou, a gente tem que impactar muita gente, a gente tem que sonhar grande, daí nasceu a sementinha do Crio Impossível, e aí a gente começou a fazer isso juntos, e aí o Mineirão entrou de cabeça, o Sebrae também, e uma série de parceiros começaram, a. Hoje o CRI ele é abraçado por tanta gente que a gente tem que falar que é um evento co-criado, porque todo mundo abraçou muito de alma e o objetivo do CRI é despertar sonhos para que os alunos de escolas públicas sonhem grande. O desafio é a gente passar a acreditar na gente mesmo, passar a acreditar nos nossos sonhos grandes, na capacidade que a gente tem de dar o primeiro passo, porque se a gente Mentalizar que quem é o autor somos nós e também os protagonistas, dá muito certo. Eu achei um evento muito importante para gente, porque muita gente se sente incapaz de fazer alguma coisa. O evento mostra que a gente não tem que ter limite para nada, mostra que a gente é capaz de fazer qualquer coisa, qualquer sonho. É possível ser realizado. Muitas pessoas que deram entrevistas falaram exatamente aquilo que eu penso, que tudo o que eu quiser eu posso ter, basta eu sonhar, acreditar e lutar por isso. O está dentro de cada brasileiro, está dentro de cada um de nós. É a nossa iniciativa, é não acreditar quando disser para nós que nós somos menores. Se essa coisa que as pessoas falam em sair do meu país e fazer fora, ir para Harvard, Harvard é aqui, é o que está dentro da cabeça de cada um de nós. Nós podemos despertar essa, essa universidade que tem dentro de nós. Então a ideia de vir para esses lugares é fazer com que esses jovens que têm a mesma origem que eu, que eu perceba, que entre ter um centavo e ter um milhão, a diferença é o que, é que você está fazendo com os seus valores, como é que você está crescendo como ser humano. O que, é que você está fazendo para melhorar e impactar a vida do outro. E por consequência, é natural que você tenha resultado. E a grande riqueza é quando você tem gratidão, atitude, iniciativa, relacionamento com pessoas, respeita as diferenças, conviva com o ser humano, cresça como ser humano. E por consequência, é natural que você fique milionário. Isso é um detalhe. <risos>